enche o copo da gente me dê a pedra, me dê, me dê, só Eu um pouquinho, só um pouquinho enche o meu copo, enche o meu copo, enche o meu copo enche o meu... meu copo enche o meu... meu copo enche, meu... enche o meu... Meu, meu... meu copo mesmo <risos> Onde é que tu vai com essa calcinha?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 Happy birthday to the crack! Wow! <laughs> work <laughs> E ontem a água também chegou a atingir essa rua aqui Que estava num nível muito alto Que a <risos> Cachorro, você vai vagou. Olha, oh, minha Senhora, minha Senhora, <risos> Cachorro, vagou. oh, minha Nossa Senhora, minha Nossa Senhora. Cachorro, cê vagou. Oh, minha Nossa Senhora, minha Nossa Vamos ver fazendo aqui as coisas?